E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O unboxing de hoje é de fitas VHS. Eu comprei do Jason algumas fitas VHS, do Jason mais horror, o Jason Wolf, um pacote de fitas VHS, a gente finalizou a negociação pelo Shopee. Então, vamos abrir juntos e descobrir os filmes que vieram nesse pacote.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 Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas. Eu fiz um pacote de fitas com o Jason Wolf, lá do perfil Mais Horror, e a gente finalizou a negociação no Shopee, claro, para ficar o frete gratuito. E ele já mandou as fitas e vão abrir junto que eu já estou bem ansioso. Vamos começar aqui o pacote. Uh, os filmes não são propriamente de terror, eles são outros gêneros também, mas são clássicos famosos, inclusive. Uh, acredito eu que não tenho em outro formato, acredito que só no VHS, pelo menos na minha coleção, eu acho. Mas eu tenho que confirmar que toda hora eu estou comprando alguma coisa. E vamos abrir juntos, eu estava muito ansioso. Uh, porque são filmes que eu queria muito, inclusive, não só por causa da importância, mas também uh, as capas, pessoal. As capas são maravilhosas desses filmes VHS. E pelo que eu vi pelas fotos lá, uh, elas estavam em perfeito estado, estavam bem novinhas mesmo. Então eu digo, vou botar na minha coleção. Uh, ele já colocou aqui na embalagem as fitas, bastante plástico bolha. E vamos tirando aqui as fitas, eu vou rasgando porque eu não me aguento aqui, que é muita emoção. E já estou aqui com os filmes. Eu vou colocar aqui do lado para ter uma visão bem legal de todas as fitas que vieram. Vou, eu vou puxar aleatoriamente pessoal, que vieram eu vou mostrando aqui para vocês. Ela está bem justa, vamos lá. Aqui o canal não para os, os unboxings. E tô comprando muito VHS agora também, né, pessoal? E eu acredito que todo mundo também esteja se rendendo ao formato analógico. Olha só. E o próximo filme, o clássico, né, de sessão da tarde, da vida, Loucuras de Verão, ou no bom inglês, American Graffiti, a versão Completa, olha só que máximo essa capa, muito americana, muito pop americano. Uh, a versão completa do American Graffiti Loucuras de Verão, lançado pela SIC Vídeo Pessoal. Olha só a capinha grande inteira. Ainda eu gosto muito, acho legal quando ainda vem uh, a capa sem os recortes. que Normalmente, os locadores faziam recorte para acabar. Uh, para caber no estojo menor. Vamos ver, lógico, a fita que eu sempre mostro tudo para vocês. Olha só a saudosa sic vídeo com seus selos laminados, aqui laminados, né? Seus selos prata, American Graffiti ou Loucuras de Verão no bom português, muito legal, muito em bom estado. A fita e a capa, né, pessoal? Pela idade do do filme né dessa fita que foi lançada em o filme é de 73 mas a fita deve ser lá pelos anos 90 final de enfim final dos anos 90 é muito tempo vamos para o próximo filme que veio neste lote fechado outro clássico aqui agora pela abrir o vídeo do saudoso Robin Williams o bom dia Vietnã que legal pessoal do Robin Williams o filme de Barry Levinson, que dirigiu lá os Flintstones, né, famoso uh, também por outros filmes de comédia. E esse aqui lançado pelo Abril Vídeo nessa curiosa estojo grande, porque eles lançaram alguns filmes, inclusive Namorada de Aluguel, um milionário por um instante alguma coisa assim também nesse formato grande aqui que normalmente abriu o vídeo que lançava os filmes da Disney da Fox da CBS eles tinham um estojo pequeno mas algumas edições vieram nesse estojo grande não sei se são as primeiras ou enfim não sei se algum lançamento especial eles faziam dessa forma bom dia Vietnã com o selo aqui do da, da Disney né que tem uma câmera de cinema Uh, no selinho, vamos abrir a fita, olha só que legal, olha, muita nostalgia aqui na fita com o flat verde e o logo da o Vídeo, olha só que legal pessoal, esse tipo de material na coleção, inclusive aqui o selinho que comprova que realmente essa fita é original, pertenceu à classe vídeo, não sei de que estado que é essa locadora seca é de São Paulo o Jason lá de São Paulo será que é bota aqui embaixo nos comentários quem conhece essa vídeo locadora se remete a alguma lembrança da infância de vocês bom dia Vietnã na locadora fita 0001 mas não é a fita 01 do vídeo vamos para o próximo filme também na sua caixa grande esse aqui eu não conheço mas eu acho que era muito comum lá no SBT, acredito que no cinema em casa, a reunião dos alunos loucos, aquele tipo de comédia, assim, tipo American Pie, porcos da vida, muito comum lá, nos anos 80, enfim, final dos anos 80, início dos anos 80, enfim. Reunião dos alunos loucos, aquele tipo, como eu falei, né? Uh, o elenco aqui eu não conheço o filme, por incrível que pareça acho que eu devo ter visto só um pedaço dele, mas anunciava muito na TV na época que dava vamos abrir aqui a fita de vídeo Polyvideo, Vídeo né? reunião, reunião dos alunos loucos pertenceu a Choque Videolocadora uh, São Paulo pessoal, olha só quem frequentou essa locadora uh, talvez tenha visto essa fita lá e olha só que interessante, o mundo do VHS tem muita, muita nostalgia, porque veio aqui dentro do estojo, às vezes as locadoras colocavam uma ficha uh, para mais ou menos acompanhar se uh, o seu filme anda alocando ou não. E aqui tem a ficha com as locações do filme, ó, as datas que ele saiu, deixa eu ver se eu, se eu conheço, de 2002, saiu em 2000 nossa, as datas estão tudo loucas aqui, 2, 3, 4, 6, 8, 11. ele alugou ah, em 2002 a primeira vez, em 2002 ainda se alugava a fita VHS, pessoal. E esse filme é bem antigo, uh, não tem aqui a data da compra da fita, né, dia em que foi comprado. Tá dizendo aqui que foi em 2002, vamos ver, né. Legal, muito legal. Claro que esse material eu vou manter aqui na coleção, por mais que não seja uma locadora que marcou a minha infância, a minha história. Mas eu gosto de ter esse tipo de material, porque é o um resgate, né, pessoal? Dos tempos áureos do videocassete. Seguindo aqui, mais uma fitinha da SIC famosérrima, que legal essa capa, Garotos em Ponto de Bala. Olha só, essas capas ilustradas, eu sempre destaco aqui no canal, que é um charme à parte que tem no videocassete. Esse filme é de 1976, com o Oscarizado Walter Martal, o um, um senhor Wilson, né? lá do Denis, o Pimentinha. Aqui, bem mais novo, esse filme é de 76, lançado também pela Sic Video. Olha só que legal essa capa aqui, vou botar mais perto, para os saudosistas aqui de plantão matarem a saudade dessa época. Verão 42 vídeo, o nome da locadora. Na Lapa, olha só, uh, <risos> o selo da locadora. Uh, deixa eu ver aqui, SIC vídeo novamente, o selinho direitinho. Uh, muito legal, pai, esse material aqui, olha pessoal. É ouro, vale ouro. Muita gente, ó, oh, Marcelo, tem Netflix, tem Amazon. Eu sei, eu sei que já existe tudo isso. Mas não me interessa, na verdade. Eu prefiro a nostalgia mesmo. Outro falando em nostalgia. Olha só a perfeição dessa capa aqui, como ela tá nova. Zorra Total Gorp. Olha só que legal. Se você gostou de... Porks com certeza vai gostar desse, pelo menos é o que afirma esse filme aqui da Globo Video. Muito legal mesmo, de 1985, pessoal. É aquele tipo de filme de acampamentos de verão, aquelas coisas. E olha só o que é essa capa aqui, muito legal, muito legal. Eu já vi várias vezes na época das locadoras que tinha essa, fita, essa mesma fita no locador. Eu acredito que eu nunca devo ter locado. E o selinho da Globo Vídeo, com a qualidade, o padrão Globo Vídeo, muito legal. Inclusive ainda lembro da abertura. Seladinha, bonitinha, gorp. Zorra total, olha só essa capa aqui, sensacional. Seguindo aqui, uh, esse pequeno pacote aqui. Outro clássico, não sei se é sessão da tarde, se não é em casa. Se brincar, o bicho morde. A versão dublada do filme, que marcou, marcou época, né, pessoal? Esse filme é de 93 e foi lançado em vídeo em 94. E tem um, o, o, a participação de James Earl Jones, que fez a voz do, do Rei Leão lá. Uh, enfim, também fez Um Príncipe em Nova York uma, uma lenda da Sessão da Tarde dos filmes da época. E tá aqui o Se Brincar, o Bicho Morde na sua versão dublada lançada pela saudosa o vídeo olha só que máximo isso aqui olha só a capa aquele típico filme de crianças do bairro tem esse <risos> eu não me lembro desse filme direito mas eu vou ver ah, o saquinho de silica gel muito legal indispensável para qualquer colecionador de VHS vamos ter que pagar a multa que não foi rebobinada já não tinha selo, já era impressão direto aqui na fita. E o selinho da UBV já na época. Olha só que legal esse material se brincar, o bicho morde. Eu não me lembro de ter visto esse filme, memória está um pouco falha, mas eu vou com certeza assistir todos esses filmes aqui. Uh de VHS outro também que marcou a época assim pessoal vai curtir uma dupla agitada Olha só só filmes assim escolhidos a dedo da época de sessão da tarde cinema em casa da vida os gurias garotinhos que roubaram uma Mercedes que tinha um corpo no porta-malas Olha só que legal os garotinhos de 11 anos de idade hum, dirigido por Robert Mendel Deixa eu ver se tem alguém é um famoso aqui para citar, não. Mas a produção do Ivan, Ivan Reitman, dos Caça-Fantasmas, né? Então, com certeza, você vai estar tá em boas mãos aqui. Uma dupla agitada, muito legal o lançamento da minha querida Warner Brothers. Uh, vamos lá, tá acabando, mas... Não, é a última fita dessa compra outra fita também que marcou esses filmes de sessão da tarde vou ter que trocar o estojo é Josh e Samo Aventura sem limites essa aqui é a versão legendada do filme também né pessoal aqueles filmes bem sessão da tarde que mistura aventura com aquele apelo familiar muito legal uh, ter agora na coleção Capital Filmes, não conheço essa distribuidora aqui, primeira vez que eu vejo esse, essa distribuidora, vamos ver como é que é o selo deles aqui. Ah é direto na fita, a ah, impressão da distribuidora. Que legal! Josh é uma aventura sem limites, replicado pela nossa saudosa e querida videolat. Então é isso, pessoal. Não foram muitos filmes, mas foram escolhidos a dedos com muito carinho. Aqui embaixo eu deixei o perfil lá do pessoal do Mais Horror, do Jason, <risos> o Jason do Mais Horror. Uh, enfim, coloque. Se vocês têm algumas lembranças desse filme, coloque aqui embaixo nos comentários também. Uh, ainda vai ter filmes que eu vou comprar mais com eles, que eu achei muito legal o acervo deles à venda. E é isso caso você não seja inscrito aqui no canal clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição que vai ajudar bastante o canal a trazer conteúdos assim nostálgicos para vocês e ativa o Sininho também para saber quando outro vídeo tiver no ar dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo compartilha com os amigos com outros VHS maníacos Siga ontem nos cinemas as redes sociais